Aqui, porra, hum. oh, oh, oh, oh. porra, Estamos terminando, estamos terminando, vamos acabar em paz. Isso aí, quem ganhou no país, é vai passar o carro. Não vamos apelar para a ignorância. Só vamos dar testemunho, vamos dar testemunho de que nós somos pessoas civilizadas. Chega de bagunça nesse Brasil aí. Nós aqui estamos numa brincadeira, na amizade, julgando, brincando e tal. Então não queremos nem saber quem começou, quem é não começou. Agora para quem já acabou, acabou. Não, não ficar calmo. Vamos ficar calmos. Vocês são de parabéns, vocês de, de parabéns. Chegaram na final, não importa se ganhou vocês colab Cês colaboraram, colaboraram, viu? não Vamos lá, vamos lá, rapaz. Tá indo lá agora. Eu vim cá primeiro, que os já estavam saindo, então vamos lá. Aí, ó.